Eu quero eu quero gaiolas, quero voar por aí. Por uma ironia, solto era o passarinho que vivia preso. Ele havia nascido livre, como toda ave deve ser, até que Pedrinho o colocou em uma gaiola. E ele cresceu num pequeno mundo, protegido de sol, chuva e predadores. Com água, comida e até mesmo uma banheira, ele não era feliz. O que começa a mudar quando ele conhece Clarinha, uma passarinha livre. Não quero estragar o suspenso, mas você imagina que ele vai conquistar a liberdade. Agora, o que quase ninguém imagina é que este não é o final. É o momento onde se faz uma nova capa e dá continuidade na história. Isso porque a liberdade é apenas o começo. De um lado, ele estimula a leitura e o respeito à natureza. Do outro, ele simula a criatividade e o valor da liberdade. Trata-se de um livro acordeon e a interação com ele é bem diferente. Para obter o um livro com frete grátis, para conhecer o seu teatro de sombras ou conhecer os outros títulos, não deixe de acessar terereeditora.com.